Fala galera, beleza? Aqui é Caio Vinicius do canal Tutorials Tiena, trazendo mais um tutorial pra vocês. Hoje eu vou estar ensinando a fazer uma coisa aí bem legal aqui do Microsoft Word uh, 2013, muita, muita gente não sabe como é que faz isso. Fica perdendo tempo digitando uma coisa que a gente perde, óbvio, a gente perde muito tempo. É, e eu vou estar ensinando como criar um sumário. É, como eu não criei aqui um texto falso, vamos criar aqui um texto falso. Eu acho que eu ainda lembro como que se cria, isso, aqui, vou digitar aqui um título aqui, vídeo, uh, vou adicionar o texto falso aqui, mas em outra página, vou dar enter aqui, você também pode ali no menu inserir, inserir página em branco, mas vamos por aqui, é, deixa eu logo dizer, para você adicionar um, um texto falso, você aperta igual, hand, Aí você, entre parênteses, você coloca qualquer número, Eu esqueci o significado desses números, ok? Vamos colocar aqui para ficar mais diferente. Vamos colocar, é, imagem. Vamos descer. Meu PC tá um pouquinho devagar hoje. Vamos adicionar mais um textinho. Vou colocar aqui 6 por 7 pronto aqui a gente coloca ficar legal a gente coloca aqui música que é só um texto mesmo só de exemplo pode ver o texto aqui vindo daqui ok deixa eu só ver aqui o nosso título tá Vamos ao que interessa, é, tendo já o seu texto aí com todos os tópicos, você vai selecionar o primeiro ali, o primeiro tópico, com o control, segurando o control você seleciona o outro tópico, você procura lá e segurando o control novamente você seleciona o outro tópico ou outro título, você vê que eles ficaram selecionados separadamente, agora você vai vir aqui é, aqui nessa caixa de estilos, você pode escolher qualquer estilo, eu gosto de né, usar esse daqui, forte, não altera muita coisa. Depois de lá você vem aqui em referências, aqui em referência você vem aqui em adicionar texto, aqui você escolhe se quer é nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu sempre deixo nível 1, também não altera muita coisa, vai alterar ali a cor. É, depois disso, você vai voltar lá para o começo dessa página onde você vai querer colocar lá o seu sumário. Deixa eu deixo, deixar um espaço aqui. E eu, você não precisa selecionar de novo, tá? Aí você só vem aqui ó, sumário, esperar carregar e clica aqui. Ele já vai adicionar o sumário para você. Ó, o vídeo está na página 1, você pode conferir que está na página 1. Você pode inserir também o número de página aqui. Você vem aqui no menu inserir. Vem aqui no número de página, você pode escolher se você quer no início da página, quer no fim da página, se quer na margem da página ou quer na posição atual. Eu sempre gosto de deixar no final da página, vamos colocar esse mais simples aqui, deixa cabeçalho e rodapé, então você terá aqui uh, o número da página, vídeo, tá na página 1, imagem, você pode ver que tá na página, tá na página 2. E música se nós formos olhar aqui vai estar tá na página 4 aqui, página 4 tá mas se eu for mudar ele de lugar eu terei que fazer o sumário novamente não deixa eu só repassar botar aqui para baixo outro tópico deixa eu só pegar aqui música eu vou dar um enter aqui e botar ele aqui para baixo Bom, aí você vai lá, não gostou da posição, aí decide deixar aqui, é, ele aqui mais pra baixo. Isso aqui foi os centros que eu dei aqui. Tá, aí você vai lá, deixa eu ajustar esse aqui. Meu PC não tá colaborando hoje, porque... Tá, então temos aqui é, que você mudou de lugar e você não vai mudar o sumário, você não vai querer outro sumário. Quando você, por exemplo, você tá ajustando lá e vê, ah não, eu quero botar isso aqui lá para página 3, quero botar isso lá para página 4. Depois disso, que depois que você organizar tudo, você cria um sumário, tá? Depois que você organizar tudo, você cria o sumário. Agora se você já tiver organizado tudo e criar o sumário e quiser mudar alguma coisa, mudar, por exemplo, quiser botar o vídeo lá para página 3, que você não achou adequado aí, você não vai criar o sumário novamente. Mas você cria aquele sumário enorme, enorme, você não vai criá-lo novamente, você só vai vir aqui, ó. Você vem aqui e atualizar sumário. E atualizar apenas o número de página. Lembrando que a música estava na página 4. Eu vou atualizar aqui, ó. Ela vai aqui aparecer na página 5. Você vê que ele vai atualizar aí o seu sumário sem, sem que você é, o refaça. Ó, você vê aqui que música está na página 5. Então é isso, pessoal. Isso foi um vídeo aula bem básica, bem rápido aqui sobre como adicionar é sumário no Microsoft Word. Você também pode ver outro modelo de sumário que tem aqui, ó. Tem muito, muito, muito, muitos outros. É, eu peço que você se inscreva aí. Dê um like no nosso vídeo se você gostou. É, deixa um comentário. quiser sugerir algum vídeo aula, pode deixar aí nos comentários. Deixe sua opinião também sobre o vídeo aí nos comentários. É, acesse nossa fanpage no Facebook. Vai estar aí na descrição do vídeo. É, se puder, você pode nos seguir no Twitter. E pode também acessar lá o blog Tutorials Channel. Vai tem. Não tem. Não tem assim tanta tanta coisa não, mas. É, dá pro gasto <risos> Mas tem bastante coisa legal lá Lembrando que tem o um canal CV Design Também vou estar tá deixando o link do canal para vocês poderem estar tá dando uma olhada Ainda não tem vídeo porque eu ainda estou preparando Ele ainda organizando tudo para depois começar a gravar as videoaulas Então é isso pessoal Obrigado por assistir essa videoaula E até a próxima videoaula do canal Doutor Eustiano Valeu, fui!